Fala mestres da Loto Fácil, beleza? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, é, hoje eu vou ensinar para vocês uma estratégia para vocês estarem acertando aí até 70% dos concursos da Loto Fácil. Então, antes de mais nada, galera, eu peço que você já deixe seu like aí, é, se inscreva no canal, ative o sininho também para você não perder nenhum vídeo aqui e começar a lucrar hoje mesmo com a Loto Fácil. Bom, galera, eu peço que você veja essa estratégia até o final, é, com muita atenção. Porque essa estratégia pode fazer você ganhar um bom dinheiro aí somente jogando é, na Loto Fácil. Peço também galera que vocês prestem bastante atenção nessa estratégia. Porque pode ser por falta dessa estratégia que você está deixando aí de ganhar com a Loto Fácil. A estratégia é bem simples galera. Você só precisa é, acompanhar os padrões dos concursos. É, nesse vídeo eu vou te ensinar o padrão das 8 ímpares e 7 pares. É, para vocês entenderem melhor, das 25 dezenas a gente tem 13 ímpares e 12 pares. Por isso a gente vai usar é, os ímpares a nosso favor é, para estar tá alcançando aí mais pontos. Vamos fazer o jogo então da seguinte forma: com a caneta vermelha aqui para vocês verem melhor, a gente vai anotar 8 ímpares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oito ímpares e agora a gente só precisa marcar as sete pares uma, duas, três, 4, 5, 6 e sete para quem não sabe galera essa é uma estratégia muito antiga uma das mais antigas que existe aí para estar tá jogando na luta fácil, é mas que funciona muito bem até hoje é, e nunca vai deixar de funcionar provavelmente é, porém, galera, muita gente deixa de fazer essa estratégia por achar, achar que ela não funciona, achar que ela já está ultrapassada. É, mas eu te garanto para você que não, porque, para ter uma ideia, é, um em cada três concursos saem com esse padrão: sempre oito ímpares e sete pares. Considero, galera, essa estratégia aí é, como uma base para você que é iniciante e está começando agora a é, aprender técnicas mais avançadas para estar tá jogando na Loto Fácil. Então galera, se você ainda não está usando essa estratégia aí, eu recomendo que você comece a usar ela é, nos seus jogos, que eu te garanto que você vai ver é, os seus resultados aí aumentarem grandemente. E você vai ter uma maior pontuação aí nos próximos concursos. Bom galera, então essa foi a nossa estratégia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, deixa aqui seu comentário falando o que você achou dessa estratégia, se você já conhecia ela ou aprendeu agora. É, para quem está curioso para saber a estratégia que eu uso para viver da lotofácil eu vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, para vocês estarem acessando aí. E vamos para cima, que 2020 é nosso, galera. Muito obrigado pela audiência, Eu vou estar deixando também aqui para vocês, galera, o meu WhatsApp pessoal, para a gente trocar uma ideia é, sobre estratégias ou para a gente é, conversar sobre palpites também para os concursos. Beleza, galera? Fiquem com Deus, boa sorte nos jogos e até a próxima.